casa de Zadok é uma conferência para ministros comprometidos. O nome foi extraído de Ezequiel 48,11, quando o senhor, falando a respeito de uma porção de terra à volta do templo, ele disse que aquela porção sagrada seria para os filhos de Zadok, que ele classifica como sacerdotes santificados. Em 2008, quando começamos o evento em Curitiba, ele começou por conta dessa palavra a herança dos santificados. Quando falamos que o nosso comprometimento com Deus nos leva a ser distinguido por ele como uma herança especial. Essa herança não é apenas algo físico, ela é algo espiritual. Diz respeito ao nosso lugar e à nossa posição não só no ministério, mas de aceitação diante de Deus. Por isso, essa conferência ela levanta uma bandeira, a bandeira da santidade, a bandeira da integridade. Ela tem um propósito de lembrar que ministério é baseado no exemplo e que, mais do que apenas habilidades ou carisma, nós precisamos demonstrar caráter. Porém, quando falamos a palavra ministro, não estamos nos referindo apenas a alguém que está no Ministério Tempo Integral, um pastor ou alguém que tenha um título ministerial. Na verdade, todos somos sacerdotes e todos aqueles que se dispõem ao serviço do Senhor estão classificados como ministros. Normalmente, quando anunciamos, nós falamos que a conferência é para pastores, líderes e fominhas. Começamos a colocar essa categoria que não existe em nenhum outro lugar só para mostrar você que tem um coração inclinado ao Senhor, a querer mais dele e a servi-lo, é parte daqueles que queremos que participem dessa conferência. Ela tem sido um ambiente profético muito marcante, com palavras não só de ensino, mas de alinhamento profético que tem trazido muita edificação. Uma das características do evento tem sido a quantidade de preletores que ministram a cada edição. Dessa forma, podemos não apenas desfrutar de ministérios que têm uma história de integridade, influência não apenas na sua igreja local, mas podemos também desfrutar da diversidade da graça, de dons e de unções diferentes que Deus tem repartido. A cada edição, temos recebido uma alta dose de investimento da Palavra de Deus no nosso coração e tem sido sempre especial. No ano de 2017, começamos a organizar cinco edições uma em cada uma das regiões do Brasil, sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. E a cada ano temos percebido que os testemunhos aumentam mostrando a importância de que nos aliemos com Deus nesse seu santo propósito de vivermos uma vida exemplar. Participe conosco em alguma dessas edições ou orando e intercedendo por nós. Suas orações não são apenas bem-vindas, elas são importantíssimas até que tenhamos uma nação de ministros comprometidos, totalmente voltados para o Senhor.